Opa! E aí galera, tudo bem? Bom, é, no vídeo de hoje eu resolvi gravar por causa que muitas e muitas pessoas vêm pedindo a respeito do porquê que eu parei de soltar vídeo do porquê que, aconte... que, que aconteceu com o canal da Robotech que simplesmente parou e eu até cheguei a falar a respeito disso na... no outro vídeo Bom, é, eu vou dividir esse vídeo em três partes tá? eu Vou falar em tópicos, que é bem melhor E vai ficar todo nesse vídeo O vídeo basicamente ele vai ser dividido em O porquê que tem a falta de vídeo O porquê do site da Robotech E o porquê desse script que eu criei Que é a respeito de criptografia Que na verdade não é uma criptografia Bom, vamos começar pelo primeiro tópico o terceiro tópico, eu vou colocar ele, caso você queira assistir somente ele, eu vou colocar os minutos dele no player do vídeo, na descrição. Então se você quiser, você avança até chegar no terceiro tópico. Bom, o uh, porquê que tem a falta do vídeo nesse primeiro tópico? A respeito que eu estudo numa escola é, de universidade, chamada Unicamp, e eu estudo no Cotil, basicamente ele toma todo o meu tempo. E eu não consigo gravar diretamente como eu gravava antes para o canal da Robotech E antes também não era aquelas coisas que eu gravava vários e vários vídeos Não, eu gravava somente alguns vídeos E agora eu não estou nem conseguindo fazer isso é... E o canal ele basicamente ele ainda não acabou Eu realmente gosto de colocar vídeos aqui Mas eu gosto de colocar por hobby, eu nunca ganhei nada a respeito e, e para resolver esses, esse, esse problema Do porquê que não vai ter mais vídeo Eu resolvi criar um site Nesse já entramos aí no segundo tópico Resolvi criar esse site Que eu vou até mostrar ele aqui para vocês Toda semana, basicamente, ele vai ter um, um post Esse post é de... De robótica e algum algum post de tecnologia então será uh, um, um post cada semana e o horário desse post ele ainda não está resolvido não tá nem resolvido o dia que eu vou postar mas sempre terá um post novo a cada semana o site ainda está em, tá em construção pode se ver que ele ainda está muito é, escasso né, das coisas que eu tanto gostaria de colocar mas ele vai sendo desenvolvido com o tempo e por que que eu não faço vídeo agora? Eu não vou fazer tanto vídeo, mas sim colocar é, coisas no site por causa que o vídeo demanda muito tempo, basicamente você tem gravar, editar, publicar e fazer aí a parte visual. Mas não, o site basicamente ele consta com letras, algumas coisas visuais e é basicamente isso. É a correção da ortografia. Não é muita, muita coisa. Que se dá mais tempo para ser gravado. E vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico é a respeito de um script que eu resolvi criar. Há mais ou menos três meses eu comecei a criar. Por causa que eu queria mais aprender a respeito da programação. Que é uma linguagem shell script shell é linux para quem gosta eu me dou muito bem nessa linguagem e uh, quem quiser também isso daqui é um belo dum <risos> easter egg do canal eu vou fazer um vídeo mais pra frente a respeito dele mas o que que é isso o que que é esse script que eu fiz ele conta com a criação de palavras e Cada palavra tem um número ou algum caractere e ele troca. Ele faz essa troca para virar como se fosse uma palavra criptografada. Então eu vou fazer ele funcionar para vocês verem. Então, é, logo de cara ele pede para digitar sua frase. Ele ainda não está funcionando com letras maiúsculas, só com minúsculas. E a respeito disso, eu também ele é 50% daquilo que eu quero que ele seja. Ele ainda não está 100%. Ainda vai ter a parte de descriptografar E de fazer voltar a frase normal Não é algo que eu gosto que ele fique hein? Ele não está na versão final Ele está na versão 3.1 A versão final ele vai contar com a criptografia e a descriptografia E provavelmente esse nome ele vai ser mudado Vai ser algum nome bem mais legal eu não vou mostrar o código em detalhes Porque ele ainda está sendo desenvolvido Então ele ainda vai demorar um bom tempo e é um assunto que eu gostaria de falar no canal, que não tem muito a ver com robótica. Mas é um assunto pelo qual muitos de vocês podem se interessar. Basicamente, você digita a sua frase, ou alguma coisa de palavra, enfim. Vou digitar Robotech, e ele troca essas palavras por esses números. Certo, como eu fiz? Eu não vou mostrar o código, ele... Vai ficar assim: basicamente, cada letra tem um número. Você pode ver que todas as letras têm cinco caracteres de números. Então, quando você é, digita alguma palavra ou alguma letra, ele troca. Basicamente, seria isso. Bom, o vídeo vai fechando por aqui. É, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um tapa no joinha inscreva-se nesse canal magnífico, é... não esqueça de visitar o site que toda semana vai ter conteúdo novo lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!